Bom dia pessoal, Fábio aqui pro canal do Lá de Cá e hoje eu vou encontrar com a Aline A Aline não conhece nada de Nova York A Aline chegou ontem em Nova York galera e hoje ela concordou em vir para Nova York comigo para conhecer a cidade Então eu vou mostrar para vocês as reações dela conforme ela for conhecendo Nova York Muito obrigado, fique ligado, até mais, tchau Estamos aqui com a Aline Chegou, olha só. Aleluia. Aleluia. Olha aqui, a gente tá chegando aqui. Tá tem Macy's. Tá Daí você vai mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente. Olha lá. O Empire State Building. Olha aqui em cima. Olha lá. Muito lindo, né não? Que? É 42, que é uma das avenidas mais famosas, fala. Gente, eu tenho um guia turístico maravilhoso. Ah. E olha que eu tô. Ai, mostra, mostra, eu tô... mostra, gente. Mostra, olha. Mostra, mostra, mostra. Deixa eu ver cá. Jean, aqui do lado, no janticeiro aqui atrás Agora eu tô indo realizar o meu sonho De ver os teatros da Broadway E eu vou comer aquele McDonald's Filho da mãe Que eu sempre sonhei comer <risos> oh. Atropelada É muito difícil ser atropelada em Nova York o McDonald's, da Broadway Donald's, <risos> <risos> McDonald's! Mc Donald's, o Mc Donald's, chorando E nós o aqui no McDonald's A tá chorando Porque ela encontrou o McDonald's abroad. Isso são as emoções, os pequenos detalhes da vida que faz a gente se emocionar. Meu cabelo está maravilhoso, olha é isso. In English please. In English please. These are the little details of life that makes <laughs> us feel emotional. I'm so emotional. I'm crying. You're very emotional, right? Yeah. This is my dream. We're gonna. No, she's gonna get a Big Mac. I'm gonna get a chicken sandwich. Let's go to it. Let's go. vamos let's go order. You're gonna order? It? I can do. Okay. Okay. A gente fez o pedido. 366 é um sinal. A Aline confundiu a menina ao máximo aqui pedindo maionese. É porque é o seguinte, ah. na Europa a gente compra maionese a parte, entendeu? Ah, é? É. Aqui tá tudo irritado. Você pede o eles É, agora a gente tá esperando aqui. Dá uma olhada, galera, aqui Olha só. Eu amo McDonald's, vocês não tem noção. Eu vou no McDonald's de todo mundo, mas esse daqui era o maior sonho da minha vida conhecer. Dois hambúrgueres, alface, queijo, morro especial, se eu falar no pico no pouco de chile. Esse é o suspense da Aline, experimentando o primeiro McDonald's dela em Nova York. Ela vai o mesmo inteiro. Qual é a sua primeira impressão, Aline, você sempre refrigerante ainda. O primeiro que eu acho que é o lanche mais bonito que eu já vi na vida todos os países que eu já fui, a batata é, bom, é boa, a mais né? gostosa. Ah, com certeza, isso é mesmo. Bem Até gostoso. a coca e aquele momento... da tá mordida. Pensa num sonho. Eu não tenho um sonho grande, como a maioria das pessoas. Essas coisas me fazem muito feliz. <risos> é o sonho, é o gordinho dentro dela. A Aline, a Aline, ela tá querendo acordar o gordo que existe dentro de mim Ela trouxe um sonho de valsa do Brasil para eu comer Isso não vai dar bom, não vai dar bom porque, ela eu... que que é isso? Ah, batom. Eu, hein? Então, com licença que eu vou comer o meu sonho de valsa quando vem pro McDonald's em Nova York e ela resolve que ela tem que levar a caixa embora. Porque é lembrança, souvenir. Ela vai, levar, ela, ela vai colocar essa caixa ali naquela bolsa. A gente acabou de sair do McDonald's durante duas horas. Não sei se vocês duas têm horas. ideia. Duas horas. Ela ficou fazendo amor com a caixa do Big Mac. Eu queria trazer de. Não, você trouxe no próximo? Não, porque ficar carregando na mão, mas. Ah! Tá bom. Mas então, então, agora a gente tá aqui no meio da Brother. E ela tava me contando. Tem hard Rock Café? Hard Rock Café. Agora que o caminhão vai passar na frente. Hard Rock Café aqui atrás. E a gente tava. Eu... A gente tava falando que quando ela tava vendo o vídeo meu, a semana passada que eu coloquei, uhum. ela ficou. Abestalhada? Não é uma palavra boa? Tipo, tiririca, tá? Abestalhada. Com tudo que ela tava vendo. Agora ela tá vendo aqui ao vivo e cores. O que, que você tá achando? Tô apestada. <risos> Só ela. A Lili tá fazendo o vlog dela e eu estou fazendo o meu. Ela tá falando com a família dela, eu acho. E eu estou falando com a minha família do YouTube. E a gente tá falando que tava tendo... I am very sorry. Tava tendo uma filmagem aqui do jornal, sei não, um jornal polonês, né? Back, a e a gente entrou no meio da gravação, porque a gente pode. Quem pode, pode, quem não pode, pode, né? Ou você sacode. Ah, <risos> se sacode dos dois. Eu acho que esse calor tá infernal. Tá muito calor aqui. Nós estamos de. Faz de recado. Nós estamos de Sem, Ela <risos> ah, tá traduzindo para mim. Nós estamos sem blusa e tá muito calor. tá tá tão calor igual o Brasil? Tá. Acorde o seu... seu humor. Stay tuned, Namki. Stay tuned, Namki. real Stay tuned, Namki. name so long, huh? your main, main, so, so here. Namki. Stay tuned, pra mim tirar foto A gente tá no meio da Times Square eu nem te conto nem te conto Tem muita gente aqui e a Aline tá se fazendo de turista e eu tenho que ser turista junto com ela Tá fazendo uns biquinhos dela wow. Because the mug is so white Some people think the mug is too flashy é opinião... a nova brincadeira da Hershey. Colocar igual no, no, no negocinho ali. A gente tá peludado, vai ali. Oh, meu... ah! Central Park, observando os humanos, seres humanos, o seu habitat natural. Aqui você pode ver uma, um, um humano criança que acabou de descer do escorregador ali tem dois humanos que estão em fase de acasalamento Parece <risos> um jogo legal, sabe? <risos> ali tem um humano, terca, um humano terca, brincando. eles estão todos cercados aqui porque é muito perigoso, eles falam que a gente não pode alimentar os humanos opa, tem um humano que pulou ali conectando no facebook pra falar que tá em Nova York <risos> Vou fazer o check -in. E aqui nessa loja consumista... Eu já comprei uma boina. Comprei uma boina. Pra um casaco maravilhoso. Um casaco por 8 dólares. A gente não está sendo consumista, a gente está sendo realista. Todo mundo precisa de um casaco por 8 dólares. Então, fica a dica. Não julgue, compre. Você gostou? E ficou escuro. Ficou, mas pode falar. Você gostou de tudo que você? Maravilhoso, gente. Eu não Eu tô muito cansada. Ó. Olha a cara de cansada.